Eu sou o Gabriel Jordão eu sou a Selma do arroba E no vídeo de hoje eu convidei a minha mãe pra um vídeo muito legal, né? Que ela vai decidir todos os passos da minha maquiagem. Ela tá com toda a minha coleção de produtos aqui na frente. Ela vai decidir cada produto, cada ferramenta: se eu vou usar burglar, se eu vou usar pincel, se eu vou usar meus dedos. Tudo, tudo, tudo, hoje tá no controle dela. Então se você já gostou da ideia, já dá um like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. E claro, continue assistindo. Gente, a gente vai começar o vídeo, eu queria falar pra vocês que eu fiz a maquiagem da minha mãe E ontem eu fiz uma outra maquiagem nela, que tá lá no meu Instagram, é arroba Então já me segue lá e vai conferir o post Então a senhora já pode escolher qual o primeiro passo que a senhora quer que eu faça na minha maquiagem E qual o qual produto que eu vou fazer Tá, primeiramente eu gostaria que você passasse um produto só, né? Tá bom, qual o produto que eu que eu uso? Pode pegar qualquer um Esse aqui da L'Oreal, eu acho muito dele. Tá, minha mãe escolheu o Solar Expertise toque seco da L'Oreal Eu vou aplicar ele no meu rosto Bom, começou fácil, ainda bem, porque eu amo esse produto A L'Oreal tem um outro da formola que é a que não tá certo com a minha pele Mas esse aqui, que é o toque seco, é perfeito Eu uso, parece que some na minha pele, parece que um não tô nem nada Tá, beleza, já foi o primeiro passo O que a eu quer que eu, que eu faça agora? A primer Tá, qual primer senhora quer eu gosto muito desse. Tem um que eu gosto também só abaixo dos olhos. Esse aqui. Tá bom, hein? Então será é que eu uso os dois é? É, você usa esse no rosto. E esse aqui você usa a área dos olhos. na área dos olhos. Tá. Eu escolher o Tracta BB Blur e o Studio Perfect Photo Love Primer. Então eu vou aplicar primeiro o Photo Love Primer, porque ele tem uma fórmula em gel. Vou aplicar logo aqui abaixo dos olhos. E vou aplicar um pouco aqui também no queixo e no bigode, que é a hora que a barba cresce e não fica muito. Bem tirado todas as vezes Aí o outro foi o Tracta Baby Blur, né? Foi Tá Agora que a gente já preparou essa pele A senhora pode passar Para os próximos produtos Lembrando que a senhora não precisa escolher uma ordem específica Tá, mas eu vou escolher os passos Como, como... Eu faço na minha, apesar de às vezes eu errar alguns passos, né? Uhum. Agora eu gostaria que você utilizasse a base Aqui a gente tem a Heaven Colorstay, a Superstay 24 Hours, a Studio Fix Fluid e a Natural Look A Natural Look Tá bom, eu amo querer escolher a base que eu uso todo dia, não é uhum. Olha, já que ela falou a Natural Look, ela me deu a Badge 2, mas eu vou misturar a Badge 3 com a Badge 2 E a senhora quer é que eu espalhe essa base usando qual ferramenta, se é pincel, se é esponjinha, o que? Pincel. Tá bom. Eu vou usar o O15 da Macrylan. Gente, eu nem falei pra vocês, né? Eu fiz a maquiagem da minha mãe, mas foi ela que fez meu cabelo, ali. Né? E pra quem quiser saber o que ela fez, ela fez o procedimento de Botox da Forever List, que eu já ensinei como é que faz aqui no canal nesse vídeo aqui. Então se você não assistiu ainda, basta clicar... Dos cards pra ler depois que esse vídeo acabar. Eu amo essa mágica que a base possibilita. Descobrir a carinha. Exatamente. <risos> tá, eu acho que eu já poli a minha base suficiente. A senhora quer que eu faça outra camada? Ou não? Não, acho que já está ótima. Pois tá, vai ficar numa camada só. E agora que eu já poli a minha base usando pincel, qual é o próximo passo que a senhora escolhe pra minha maquiagem? Vamos fazer a sombra? Primeiro. E qual paleta a senhora quer? É? Aqui tem a Be Fabulous, tem a Total Effect, tem a Galaxy, a hashtag bem basiquinha Tem a NYX Ultimate Brides. Ai, eu tenho muita paleta, não vou falar o nome não Pode ser a Total Effect? Tá, ah, minha mãe escolheu a Total Effect, que é esse estojo de 10 sombras aqui da Viva aí. Inclusive foi bem baratinho, foi uns 18 reais, se não me engano Quais cores dessa paleta a senhora quer é que eu use? A amarela, hum. laranja marrom essas três aqui Isso como, como é que você quer que eu aplique essas sombras? Com o um pincel E se necessitar do dedo, pode utilizar também Enfim, como a minha mãe escolheu esses três tons aqui Eu acho que vou começar nesse aqui Que ele é tipo um cobre E eu vou vir... Marcando aqui em volta do meu globo ocular. Geralmente eu faço uma base Antes de começar os meus olhos Com algum corretivo bem claro Mas até que essa sombra tá pigmentando bem Marquei bem aleatoriamente Já vou ver nesse outro tom aqui Que é o de laranja Puxando aqui pra fora Vai tá ficando lindo por último, acho que eu vou vir esse dourado aqui E eu vou abrir aqui Eu acho que o ápice eu ápice vencer Se ele falar, não, me perguntei, será que é que eu use alguma técnica em específico? Será que é que eu esfumo? Que eu faço um touch freeze? Que eu faço um semi touch freeze? Eu prefiro que você esfume Tá bom, então é só fumado hoje Acabou que com essas cores que eu só escolhi Ficou um look bem parecido com o desse tutorial aqui Que eu ensinei a fazer uma maquiagem do Rio Leão Só que a diferença é que esse look aqui é todo metalizado Alguns tons metalizados, outros estão muito mate Agora eu vou só vir no pincelzinho menor e eu vou conectar a sombra daqui de cima com a minha pálpebra inferior Tá bom, fiz a minha sombra E agora qual é o próximo passo que que eu faço na minha maquiagem? Ah, eu gostaria que você utilizasse o pó Tá, qual pó será que eu uso? Solto, translúcido? Compacto Tá bom, pode escolher qualquer um que aí da mesa Da Maybelline Fit Me Tá, eu vou usar o 000 E será que eu apliquei ele como? com esponja ou com pincel? Pincel Tá, vou usar esse pincel de pó aqui Pra pintar no noite inteira Isso Tá bom, vou aplicando aqui Agora, o que será que, é que eu faço? Agora, aplica o índio na boca. Qual dos dedos será que eu use? Ah, eu gosto muito, muito mais do da Natura. Esse aqui? Isso. É o Natura Glow, eu vou aplicar ele com. Aqui no nariz, eu sempre prefiro o dedo. É, né? mas você pode utilizar o, o pincel, se tá. você preferir. Qual desses dedos será que eu use? Pode ser esse. Bom, agora que eu tô todo iluminado, o que senhora quer que eu faça na Ai, minha vida agora? Eu quero que você utilize o rímel Tá, qual desses? Vamos usar esse aqui Então a minha mãe escolheu o trópico da Ruby Rose Vou trazer o meu espelho mais pra perto de mim Porque agora eu vou ficar muito concentrado pra ver se pela primeira vez na vida eu não toco tenho a impressão de que os meus sentidos superiores são mais curtos do que os inferiores Ah, porque eles são grandes Não, mas é uma promoção Eu acho que isso é menor. Ajando sol não. Bom, apliquei a minha máscara de cílios. E o que você quer que eu faça agora? Pega aquele pincel de pentear a sobrancelha e tenta limpar um pouquinho o problema quético. Só né? pra limpar? É. É isso aqui que você tava falando? Isso. Né? Se for necessário, você passa uma sombra de uma semana sobrancelha. Depende, tem sombra, se Será que eu passo? Só se for necessário. Olha, eu limpei as minhas sobrancelhas, deixa assim. Aplica uma sombra. Procurei, me dá ela. Ah! O set de sombras da Ruby Rose, né? Uhum. É pra mim aplicar o quê? O pincel, ela já vem com um pincelzinho próprio E qual desses três aqui será que é? Esse marrom aqui é perfeito Tá Eu acabei de terminar de preencher as minhas sobrancelhas E qual é o próximo passo de maquiagem que será que eu é faço? É... vamos aplicar um blush? Tá bom, qual blush era que é? Esse da Maybelline Tá, eu vou usar o Fit Me Maybelline, não tomou na minha cara Minha mãe já sabe que esse aqui é meu favorito e Ela tá só me ajudando aqui hoje É pra eu aplicar ele como? Pincel Tá Eu pensava que blush era só pra bocheche Na verdade a maioria das pessoas usa só na bocheche Mas eu gosto de puxar pra, pra, pra cima Porque eu acho mais bonito Eu gosto de passar uma pontua do nariz, do queixo e aqui no topo da pele É realmente bonito Tá, beleza. Apliquei o meu blush. E qual é o próximo passo da minha maquiagem? Estamos chegando ao final, né? Eu só. Gostaria que você usasse agora um batom. Pode escolher, porque eu não vou falar deles zinc, não. Batom demais aqui, né? Mas eu gostei. Batom de... e paleta. Muito desse aqui. O 204 da Memory. Isso. Lembala e homem, esse batom rando que tá até acabando já. É. Eu acertei os Já acabou? Eu acho que... Pensa que já acabamos pois tá. Então, essa aqui é a maquiagem do look completo? Sim Pois então, arrasou A gente usou a Natural Effect nos olhos, Maybelline nos lábios A pele foi tudo que vocês já viram Então, basicamente foi isso Foi. A minha mãe controlou a minha maquiagem inteira O que que sobrou mais depois de a minha maquiagem? Amei os olhos uhum. E a boca Certo o meu favorito foi os olhos, porque essa era escolher uma paleta metalizada Eu jurava que eu só ia escolher essa aqui, porque ela é toda nude Mas enfim, gente, é tanto batom, tanta paleta, tanta coisa que vocês não veem que estão tá aqui na mesa E tanta coisa aqui na frente que vocês não fazem ideia Eu sempre escolho nude, aí eu que quis escolher diferente mas o meu favorito aqui foi os olhos Espera aí a eu só colocaria um pouquinho de lápis de olho aqui na linha d'água Então é isso, gente! Eu espero muito que vocês tenham gostado Foi um vídeo mais descontraído com a minha mãe que decidiu a minha maquiagem, né? Eu esqueci alguns passos, né? Dentre eles o contorno que você... Gosta muito de fazer, mas enfim. Mas a graça do, do vídeo é justamente essa. É a assim, senhora decidir completamente tudo que eu vou fazer na minha maquiagem. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí embaixo. E o principal de tudo, se você é novo por aqui, se inscreve aí embaixo. E ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu sou o no Instagram Eu postei um vídeo com a minha mãe lá no meu Instagram, né, que eu fiz uma maquiagem da senhora A gente uhum. tava muito mãe e filho, mesma roupinha, acho chique Comenta aí embaixo se você gostou da minha make, da make da minha mãe, do meu cabelo também, porque que fez <risos> Eu sou Gabriel Jordan E eu sou a Selma E esse foi o vídeo de hoje Sim. See you!